Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo Eu vou mostrar um pouco sobre a Netel aqui Que eu acredito que seja importante saber sobre ela Então primeiramente aqui Como depositar, né? a maioria das pessoas é, Vão depositar através De algum serviço de compra e venda De dólar, euro, enfim, outras moedas Mas ela tem algumas opções Interessantes aqui, como principalmente Bitcoins que eles adicionaram há pouco tempo E você vê que para cada depósito Existe uma taxa, né? Bitcoin por exemplo É 1% e Bitcoin já utilizei realmente funciona e vale a pena tem outras é, ferramentas aqui para depositar também entre elas depósito transferência bancária a própria Screw que pertence à Neteller é, entre outras opções como cartão cartão de crédito eu recomendo a opção mais fácil aqui é você comprar ou vender dólar de algum serviço serviço que faça essa compra e venda né eu recomendo a Mister Money inclusive tem um vídeo dela sobre sobre o funcionamento dela aí no canal, o link está na descrição aí, caso você não conheça o vídeo e não saiba como trabalhar com a Mr. Money. Ela também tem algumas taxas aqui, mas aqui você pode fazer a transferência do seu banco para cá e comprar Neteller de alguém aqui. Então, enfim, aqui na, na Mr. Money Onde que eu indico você comprar e vender é, Neteller através desse site É o site seguro, confio e recomendo aqui E seguindo aqui em frente, aqui, voltando às taxas na Neteller A taxa de transferência, né, que provavelmente você irá utilizar em alguns momentos Quando for comprar e vender seus dólares, seus, seu euro, sua moeda aqui Tem uma taxa hoje que hoje é de 1,90% 1,90% Mas passará para 1,90% 1.45 em dezembro, 14 de dezembro, aqui na Neteller. Para quem faz transferências pequenas, não vai haver nenhuma mudança. Aliás, vai haver uma mudança positiva, né? Você vai pagar um pouco menos. Para quem faz grandes transferências ali de, digamos, 1.500 para cima, já vai sair no prejuízo. Porque antes ela tinha um teto de, no máximo, 20 dólares por transferência. Agora, diminuindo a taxa para 1.45, não vai ter mais esse teto. Então quem faz transferência de grandes valores vai sair na pior aí, mas quem faz transferência de valores menores vai ser positivo. Eu vou entrar aqui na minha conta novamente porque saiu e vou mostrar um pouco mais do funcionamento aqui. É importante você não esquecer nunca aí a sua resposta, né? sua resposta secreta, aí, as três respostas, resposta de segurança na verdade mostrar aqui rapidão como faz uma transferência caso você entre primeira vez que você esteja utilizando a Neteller que eu duvido muito que a maioria das pessoas conhece a Neteller e você digita o código da conta quando você for vender, né? quando você for enviar para alguém, por exemplo, se você for utilizar a própria Mr. Money, aqui você coloca o e-mail da pessoa, quantidade, não esquecer a moeda e faz o envio. Isso aqui, simplesmente para mostrar como funciona o envio. Você vê aqui que eu pago uma taxa de 1% diferente, que hoje a taxa é de 1.90% com o máximo de 20%. Mas como o meu status é VIP, eu pago 1% com no máximo 10 dólares. Porém, ela vai mudar para 1.45, mas como a minha conta é VIP, eu acredito que para mim não muda nada. Para ter uma conta VIP, é só fazer uma movimentação de no mínimo 10 mil para se tornar Bronze, ter alguns direitos aí, né como por exemplo, taxas menores, taxa de câmbio menor, taxa de transferência menor. apenas eu pago apenas 1%, no máximo 10 por transferência, quanto mais alto é seu nível VIP, você acaba chegando no um momento que você não vai pagar nada por transferência, vai ser gratuita. Ok, então voltando aqui. A minha conta tem uma função muito interessante aqui também ó, que você vê essa função logo quando você acessa a conta você vê aqui no canto do lado direito pontos por recompensa você também pode acessar isso aqui é clicando aqui no menu esquerdo em recompensas mas vamos por aqui mesmo para ver do que se trata isso aqui são os pontos de recompensa que você ganha quando você faz transações aqui na neteller por cada por cada dólar cada um dólar que você transferir aqui para os comerciantes e dos comerciantes para a Neteller, você ganha um ponto, né? um dólar, um ponto. Quanto maior o nível, essa proporção fica diferente. Por exemplo, no nível diamante, a cada dólar você recebe 1.50 de pontos. Também é importante ver aqui que tem alguns sites que estão excluídos desse programa, como, por exemplo, muitas casas de apostas que a gente utiliza, como Pinnacle, aqui mais abaixo, esbobet, Matchbook, a própria Betfair, Bet365, Vcréditos, vários sites aqui que estão excluídos desse programa de recompensa. Você vê que agora que eu tenho 36.463 pontos e depois de somar aí todos os seus pontos, você pode vir aqui no carrinho aqui e trocar ele por dinheiro. No mínimo, você precisa de 42 mil para trocar por 25 dólares, 50, 80 mil por 50 dólares e por aí vai. Ok? Vamos voltar lá para minha conta. Ah, e para ter direito ao programa de, de pontos, você precisa ser cadastrado neste mesmo programa. Então, você depois de fazer o cadastro na Neteller, caso você não seja cadastrado no programa de pontos, você vem aqui ó, em características e na última opção aqui do lado direito, prêmios, mais abaixo você vai ver aqui o pontos de prêmios Neteller você se cadastra e a partir daí toda a transferência que você fizer você vai ganhar pontos e depois pode trocar por dinheiro talvez você não esteja fazendo isso e esteja perdendo dinheiro aí fazendo suas transferências ok uma última coisa que eu quero mostrar aqui em configurações inclusive até mesmo na minha conta não está configurado eu vou configurar aqui agora uma opção aqui uma ferramenta também que eu acredito ser muito importante aqui em configurações vai abrir aqui em conta mas aí você clica em segurança e aí você faz o procedimento para fazer a autentificação em dois passos vamos ver aqui como funciona eu também ainda não fiz primeiramente clica em habilitar e aí vai aparecer essas opções aqui para você utilizar vou utilizar Android aqui mesmo é, clica em Android e clica em continuar aí vai ter uma opção aqui para você baixar aqui o, o aplicativo para fazer o procedimento, então depois de baixar o aplicativo, basta seguir as indicações aqui É baixar, instalar, depois ir até o menu em configurar conta, selecionar configurar conta e ler o código de barras abaixo usando a câmera do celular. Aí basta seguir as indicações aqui. Depois é necessário digitalizar o código de barras de seis números né, e clicar em continuar para ir para a terceira etapa e concluir o processo de verificação em duas etapas. Então já baixei aqui o aplicativo, eu baixei o aplicativo, é, tentei ler o código aqui, mas não leu. Então eu cliquei na opção não, não consegue digitalizar o código de barras e me deram uma opção aqui de digitar a chave. Foi o que eu fiz e me deram um código de autent autentificação de seis dígitos. Coloquei aqui, vou clicar em continuar, vamos ver no que vai dar, se vai dar certo ou não Aí deu certo a autentificação de duas etapas agora está ativada use o aplicativo Google autenticador é, autenticador em seu telefone para gerar um código de autenticação de seis dígitos cada código só poderá ser utilizado uma vez vamos lá aqui tem um exemplo entrando na netele com autenticação de duas etapas será solicitado que forneça seu código de autenticação único de seis dígitos ao entrar na conta Neteller. Usando a Neteller em seu site de comerciante, aqui já é outra coisa, né? sempre que um comerciante solicitar seu código de segurança Neteller, agora você, poderá, você precisará fornecer seu código de autenticação único de seis dígitos em vez de código de segurança. Ah, entendi. Isso aqui quando eu for fazer algum depósito em alguma casa, eu terei que depositar através, utilizando os seis dígitos do código de segurança aliás seis dígitos únicos ao invés do código de segurança como é feito agora usando a sua conta Neteller depois de entrar na sua conta Neteller usando a autentificação de duas etapas você não precisará fornecer o código de segurança para transferências de dinheiro cartões virtuais nem em outro lugar então está feita aqui a autenticação de duas etapas quem quiser fazer aí é bem simples vamos ver agora como funciona na prática Tá, vamos ver agora como funciona na prática. Eu vou aqui em transferência de dinheiro. Vamos ver se ele vai pedir. Bom, aqui já pediu. Porque talvez eu ainda não fiz meu primeiro acesso. Depois que eu coloquei a autenticação de duas etapas. Vamos ver. É, não precisa realmente de colocar código nenhum. Já vai direto aqui para a área de transferência. Eu vou fazer... Vou sair da conta e entrar novamente na conta. Para ver o que mudou aqui agora. Para ver como funciona isso. Toda hora eu vou precisar do celular. Para fazer essa autentificação de duas etapas, isso dá segura mais segurança realmente, também dá mais trabalho, Ó, digite o código único e exclusivo gerado por seu telefone móvel, vamos ver aqui, assim no meu telefone aqui eu não vou mostrar aí, mas aparece um código aqui no Google autentificador, vamos ver se é esse aqui mesmo, porque na minha conta aqui apareceu dois códigos né, vamos ver se é esse, é exatamente esse código, bom interessante né. Toda vez que eu for acessar a minha conta, agora com esse novo código autenticador de duas etapas, então eu preciso sempre ter esse, esse aplicativo funcionando aqui no meu celular para que eu sempre tenha acesso e nunca perco acesso aqui. Caso você venha a fazer essa, essa mudança aí na segurança da sua conta, colocar o código de autenticação, é este aplicativo aqui que você encontra lá na Google Play exatamente esse aqui, google autentificador. Vamos ver aqui algumas opiniões, é a maioria das pessoas aqui colocando como positivo, outras colocam, colocando como horrível, mas enfim, igual um que coloca aqui interessante, horrível, pois falta segurança. Se você trocar de celular perde todos os seus dados, isso não é uma boa coisa. Vamos ver se é possível retirar essa autentificação de segurança. Eu achei hum, boa, mas ao mesmo tempo tem esses problemas, se eu mudar de celular, se como que eu farei para acessar minha conta, né? Ativado A, é possível desabilitar aqui a hora que quiser. Então, no momento aqui eu vou desabilitar, porque eu não vou utilizar, mas serviu para mostrar como funciona. Vamos colocar aqui desabilitar e pronto, está des... não, ainda não está, tem que vir aqui, desativar. Autentificação de duas etapas agora está desativada. Você precisará usar... Sua ID de segurança ao realizar determinadas transações no site, ok? Sugerimos reiniciar sua ID de segurança agora. É possível ativar é, autenticação de duas etapas a qualquer momento pela página de configurações. Então aí fica essa dica aí de segurança. Eu mesmo um, não utilizarei por causa desses problemas que pode acontecer de perder o celular e tal. Prefiro ainda continuar digitando o código de segurança toda vez que eu for fazer um depósito em alguma casa. Então esse é o vídeo sobre a Neteller, é, a função do autenticador de duas opções eu não vou utilizar, mas ficou aí apenas para mostrar como funciona. Como fazer todos os links estão na descrição aí dos sites citados: da Neteller, caso você não tenha uma conta, do Google Autenticador, se você for utilizar, eu não utilizarei, e também da Mr. Money inclusive o vídeo sobre a Mr. Money, sobre como comprar e vender lá na Mr. Money, ok? Então fica aí a dica da Neteller, é, entre todas essas dicas aí, principalmente a do programa de pontos, para você ganhar aí com as suas transferências e até o próximo vídeo.